Fala, filhado! Beleza? Cara, hoje eu tô aqui para te passar tudo que eu aprendi sobre o, o livro Segredos da Mente Milionária Esse livro é muito fera, cara Eu acredito, assim, a, a leitura pode te ajudar muito te, te proporciona um conhecimento, assim, muito além Do que pode imaginar E o que eu aprendi com esse livro foi Cara, um não pode se vitimizar Se tu quer conquistar a riqueza uh, Não pode culpar os outros, sabe? Não pode te fazer de vítima, ah, fazer corpo mole para fazer as tarefas, procrastinando, uh, ficar com hábitos ruins, basicamente, né? E, e sempre colocando a culpa nos outros, sabe? O cara não pode ser assim, tem que pegar e assumir a culpa, tem que pegar e ir para frente. Só assim tu vai crescer, tu vai evoluir financeiramente e, consequentemente, tua vida vai melhorar em todas as áreas.